E aí, galera, vocês sabem que tá rolando aqui no canal o desafio entre nós, né, pra eu pegar essa AWP Gangner pro meu inventário e vai encaixar demais, mano. E pra isso rolar, a gente tem que fazer doideira aqui no Keydrop, já que eu encontrei aqui no Upgrader do site o item que eu quero, mano. E eu tô há bastante tempo guardando algumas facas, alguns itens aqui no meu inventário do Keydrop pra pegar ela, mano. AWP Gangner. A skin que já conversamos, vai combinar com a minha faca, com a minha luva, com as outras skins do meu inventário, e eu não quero comprar, eu quero pegar ela ganhando, então tamo perto, tá, eu quero fazer esse upgrade logo pra AWP Gangner mas eu quero ter várias chances de poder fazer upgrades, por exemplo de 40% de chance tá, eu queria ter pelo menos umas duas chances de acertar um upgrade desse e atualmente eu não tenho, se eu dividisse as minhas skins na metade, dá pra fazer um upgrade de 40% e outro de 20 e ainda não é o suficiente pra mim, mano fica um medinho de perder os itens e não conseguir a AWP Gangner, então então, por isso, hoje eu tô aqui no Keydrop Pra passar a dica pra vocês de como multiplicar a grana aqui Colocar um pouco aí, tá? Uma meta A gente tá com 4 mil Vou confirmar aqui, acho que 4.200 dólares em skins 4.300, na verdade A meta seria se aproximar de 5 mil dólares Ou já tenta pegar a Gangnir hoje Dependendo de como forem os upgrades Antes eu vou só mostrar pra vocês aqui umas caixinhas da página inicial, mano Vamos abrir Essa caixinha de 11 dólares aqui, acho que tá beleza Pra gente ver o que, que a gente ganha aí com esse evento dos heróis que tá rolando e tal, né Vamos ver o que vai cair aqui pra mim, beleza Três rifles, tranquilo, ok, deu lucro E aí tá rolando aqui, galera, esse evento Heroes, mano, é um bom momento Pra você depositar aqui no Keydrop Porque tem alguns joguinhos aí que você vai poder Jogar, basicamente, pra ganhar Skins de graça, né, e nesse momento Também, depositando no Keydrop, você vai ganhar Estátuas, e aí essas estátuas você pode usar Também pra ganhar skins bônus, então aproveita Aí, galera, que tá rolando um bônus legal no Keydrop Dá pra depositar também com pix E boleto, além de skins de CSGO, criptomoedas, cartão de crédito E não esquece do código login aí Se você nunca tiver usado, você vai ganhar 50 centos de graça aqui no site Ao clicar aqui em coletar E toda vez que você usar esse código, você garante também o bônus de 5% pra depositar Bom, vamos lá, vou abrir mais uma caixinha dessa aqui, ó 4 dolinhos e 50 pra ver o que que me vem E vamos aos upgrades, mano Ó, faca, faca, faca, faca WP Mortis, beleza Bom, upgrade, aqui eu não vou muito ficar enrolando, galera Não dá pra ir direto na AWP Gangler Eu não quero só uma chance de 40 40 ou uma só de 50. Eu queria fazer dois upgrades legais de 40%. Então talvez a gente nem mexa nesses primeiros itens nossos aqui. Vamos mexer nos itens mais baratos. Eu imaginei aqui uma boa ideia, um bom cenário onde a gente pega três Karambit Fade, cada um custando em 1690 dólares. As três juntas passariam de mil dólares, então daria pra gente fazer três upgrades legais pra Gangnir, se a gente conseguisse três Karambit Fade. Eu sinceramente acho que esse é um bom objetivo. A gente podia começar com um upgrade meio Zoeira aqui de 1%, por cento só para ver o que, que acontece, tá ligado? Não adianta. Ah, uma vez só não vai dar, beleza Bom, agora a gente vai pros upgrades de verdade Bem, o que eu pensei pra começar é o seguinte Vou pegar o item mais caro com os itens mais baratos Vou deixar do lado esquerdo, mano Eu queria chegar em 50% de chance Mas eu acho que vai ter que rolar um pouco menos Bom, dá pra gente ficar safe nos 55% Troquei aqui os itens Vamos lá, mano Primeira carambite fade 55% Só não erra, mano Só não erra Parou, parou Beleza, beleza Tamo bem, acertei o primeiro Tá, o segundo upgrade Upgrade, Mano Vai ser um pouquinho mais tenso Que eu acho que eu não vou deixar essa mesma chance De 55% Eu acho que eu vou deixar um pouco mais baixo aqui No 46, mano Ou então eu garanto já a segunda Uma chance de 70, mano Eu acho que aqui a chance de dar errado é baixa, viu, velho? Vai, vamos tentar um 70, mano Vamos tentar um garantido Mais fácil Meu Deus, parou lá dentro Perfeito, velho, perfeito Agora eu tenho já duas das carambites que eu queria Já passamos de 5 mil dólares, mano, tá? Caraca, velho. Nem precisava tentar um upgrade por uma terceira Karambit Fade. Porque eu queria mais ou menos esse item aqui de 1.500 dólares pra poder tentar upgrades na Gangnir, tá ligado? E agora dá pra eu tentar, ó. Por exemplo, tem um bom upgrade usando a Karambit Fade, dois outros itens, um outro upgrade muito bom usando a outra Karambit e duas faquinhas Fade. E bom, galera, a gente tá com 1.000 dólares de lucro. Eu achei que a gente tinha lucrado um pouco menos, mas eu dei uma conferida. Geralmente, nesses vídeos do que drop eu faço um lucro de 500 dólares e paro, por isso dessa vez eu pensei em a gente arriscar 500 dolinhos, mano, que mesmo que a gente perca, se ainda tá dentro daquele patamar de lucro de no mínimo 500 dólares, então eu pensei aqui num possível terceiro upgrade que a gente pode fazer, mano, para a terceira carambit um fez, falei que a minha ideia no começo do vídeo era pegar três. aí eu já peguei duas tô pensando aqui num jeito fácil tranquilo de pegar a terceira sem arriscar mais do que 500 dolinhos, mano, então assim, eu podia ir de boa no upgrade pra ela aqui, com um 80% de chance, mas se cair fora, aí eu tô correndo um risco de perder 1.300 dólares em skins, mano. Então, eu vou fazer só um upgrade de 26% usando uma Ursus Fade. Aqui, se der certo, a gente lucra mais 1.000 dólares. Se der errado, a gente perde só 500. Mas eu acho que se acabar dando errado, eu provavelmente vou tentar um upgrade um pouco mais fácil daí pra ela, de 40%. Mano. Esse upgrade aqui é mais tranquilo. Na verdade, eu vou começar por esse upgrade. Se der tudo errado, eu vou fazer um upgrade pela Ursus Fade pra Carambit Fade. Vai, mano. 40%, tá muito fácil de acertar, na moral. Para ali dentro Esquece esquece. Podia ser até o 30%, mano. Bom, valeu a pena a gente arriscar um pouquinho mais aqui no final, velho. Peguei as três Karabits Fade e agora não sei o que eu vou fazer com essas outras três facas, mas estamos com 6.090 dólares. Caraca, não errei nenhum dos três Upgrades, cara. Já praticamente chegamos então no valor da Gangneer. Então, galera, no próximo vídeo vai ser tentando tirar a Alp Gangneer, mano. Agora a gente tem boas chances de conseguir finalmente devagar, fazendo um lucro. Eu fui aumentando a banca no drop Se você quiser colar aqui pra tentar sua sorte abrir umas caixas, fazer um upgrade, é só usar o código promocional LOGIN, tem o link aí na descrição, e galera, a gente se vê no próximo vídeo não esquece de dar um like pra gente continuar essa série tamo junto, um abraço, falou!